condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021. Brasil Mundial Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui. Hoje vamos estar falando de Futebol Manager e hoje eu vou estar trazendo o tutorial para vocês de kits 2D e 3D aqui. Eu vou estar deixando o um link na descrição dessa, desse download aqui dos kits 2D e 3D para o seu FM 2022 aí. Depois de você estar tá fazendo o download do arquivo, você vai estar tá dando dois cliques, né? Vocês deixam onde você quiser. Vocês vão estar tá extraindo esses arquivinhos aqui extrair para, documentos, Sport Interact, football Manager 2022 e vocês vão estar tá colocando na pasta graphics Se você não tiver a pasta gráfica, vocês criam uma pasta gráfica aí e dá um OK. Beleza? Vai estar tá fazendo a extração aí, eu já fiz, eu vou cancelar aqui e eu vou estar tá abrindo aqui o FM para estar tá dando continuidade no tutorial para vocês, beleza? Já já voltamos, beleza, galera? Depois da extração vocês vão estar tá vindo em preferências, vão estar tá vindo em preferência, vão estar tá clicando em limpar cache, beleza? Vocês vão dar um sim, vocês vão descer aqui, a... vão descer aqui até a essa opção aqui né se não tiver mar ela vai tá ela vai vir assim né se ela não tiver marcada você marca essa opção beleza e dá um reiniciar skin e confirma e é isso aí galera e bom divertimento e o jogo vai estar tá com os kits corretos do, dos times Corretamente aí, certinho no seu save E beleza, valeu galera Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal E ative o sininho para estar recebendo as notificação e se passe no nosso parceiro, link na descrição E tamo junto, valeu e fui!